Não é pra aceitar nada Poderia começar bem lá do início mesmo Bem lá do... Lá do... Carol Wars Meu Deus Isso começará a acertar as coisas Graças a você nós temos uma chance sem o Jedi, não pode haver equilíbrio na força. O General estava atrás disso há muito tempo. General, pra mim ela é realeza. Tem que se esconder. Você deve ir. Certo, se não tem uma arma, pegue uma agora. A primeira ordem está se aproximando. Bastante. precisamos de mais gente de olho na aproximação ao acidente Como mesmo? não fique aí parado ao menos tem parecer -o. I'm <laughs> sorry. Deixar como um, dois, três, quatro. É totalmente seguro Não dá pra abrir a porta pra alcançar o interruptor oculto pra ativar o esconderijo de armas. Provavelmente o painel teve uma falha. O B2 pode sobrepor da caixa de controle lá em cima. Agora só tem que descobrir como levar ele até lá. Eu não vou pegar Eu não vou pegar Meu Deus do céu Amigo que Já há peças suficientes para construir dispositivos, caso necessite. Vai ter que construir mais alguma coisa antes de conseguir levar seu amigo até a plataforma reutilizar essas peças e desmontar o que acabou de construir